Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentar? Vocês sabiam que ainda nós estamos no tempo da Páscoa? A Páscoa, sabiam? É. Quantos domingos já passaram desde o dia que a gente celebrou a Páscoa? Quatro domingos Ditinho, você sabe Como que a gente chama o quarto domingo da Páscoa? É o domingo do bom pastor Domingo do bom pastor E hoje no evangelho Jesus mostra que é ele o bom pastor E que todas as ovelhas que o seguem Escutam a sua voz Quem aqui é ovelha de Jesus Vem pra cá Pode vir Vamos sentar aqui, olha Agora nós vamos formar esse grande rebanho do pastor Jesus. Só que a gente vai fazer assim, nós vamos sentar aqui abaixo do degrau. Isso, ali mesmo no chão. Isso, vem aqui comigo. Vem cá, meu amiguinho. Aí nós temos as catequistas que vão nos ajudar. Ditinho. Ui. Hoje Jesus diz que quem é sua ovelha escuta a sua voz. O pastor é aquele que protege a ovelha, cuida dela e também orienta a ovelha. As mães também agem que nem o pastor quando elas amam. As mães elas ensinam, elas protegem. Não é assim uma mãe que ama? Sim. É, não é? É mesmo? Agora, Jesus disse que nós devemos escutar a sua voz... De pastor Quero perguntar para vocês crianças E para você também, Ditinho Sim A gente está prestando atenção naquilo que a mãe da gente está ensinando oh. Vocês escutam aquilo que a mãe pede? Que a mãe orienta? Sim Sim é. Então vamos ficar agora de frente para cá Isso, porque é hora de escutar Aquilo que Jesus tem a nos dizer através desta grande mensagem, Jesus é aquele que nos ama tanto, que ele nos deu também, além da nossa mãe aqui na terra que cuida de nós, uma mãe do céu, quem é a mãezinha do céu? Maria, é? E ela aparece de diversos jeitos, nossa Senhora Aparecida se apresenta assim com esse manto bonito. Então nós temos, além da nossa mãe, aqui na terra, uma mãe lá no céu que intercede por nós. Vocês sabiam que São Benedito, nosso padroeiro, ele era muito devoto de Nossa Senhora? Sabiam? É. Quem será que ensinou São Benedito a ter amor por Jesus e por Maria, hein, ditinho? E eu acho que foi a mamãe dele. A mãe dele. A mãe de São Benedito, quando ele era criança, adorava contar histórias da Bíblia, histórias de Jesus. E assim que ele cresceu amando o Senhor. Vocês gostam de histórias ou não? Gostam? Ama histórias? Eu gosto! Verdade? Eu gosto. Minha avó conta um monte. Sério, Ditinho? É. Então vamos chamar a Dona Lina? Oi, vômito. Dona Lina. A senhora gosta de contar histórias? Então vem aqui. Na verdade, a Bíblia, a palavra de Deus, melhor dizendo, a palavra, antes de ser escrita, da forma que a gente vê na Bíblia, no livro, ela era. Alguém ajuda minha avó lá. comunicada de boca em boca. As pessoas contavam, não é? Tudo aquilo que faz parte da nossa fé. Ah, será que tem alguma criança para ajudar a vovó também? Ajuda a minha vovó aí. É você, meu amigo. Você sempre pronto, né, Eric? Vai devagarinho, porque a vovó tá com a dor na coluna. Olha só, bem devagarinho. Faz força para. Opa, força e carinho. essa avó <risos> Obrigado, Eric. Agora você quer sentar com os amiguinhos ali? Deus te abençoe, viu? Com gente como a vovó experiente Bom dia, experiente. criançada! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Vocês não tomaram café hoje? Tomaram ou não tomaram? Quem tomou café, levanta a mão eu tomei! Aí sim, então tá bom, é, bom dia, bênção, seu dia. padre. Deus abençoe, Rolina, Donalina. dona Lina. Eu dizia que com gente bastante experiente, que nem a senhora, tem que ter força, mas carinho também, não é? É, senão e se não derruba, porque esse frio, mas os ossos estão tudo travado, <risos> tudo travado, tudo, tudo, tudo. É só esfriar que trava tudo, padre. Isso é, é duro, né? é difícil. Ainda bem que o coração tá quente. Nossa, né? tá fervendo. Quando a gente vem rezar, o coração ferve, né? É verdade. Gostoso, né, seu e, padre? E o Ditinho disse que a senhora, dona Lina, gosta de contar histórias. Ela conhece um monte de história, eu, padre. Eu gosto é. de contar história, padre, sabe por quê? É. Porque minha mãe contava um monte de história para mim. Verdade. Aí eu peguei e conto história para os meus filhos, aí eu conto também para os meus netos. Vamos perguntar para essas crianças que estão aqui. A mãe de vocês conta história para vocês? Contam. Quem, quem tem uma mãe que gosta de contar histórias antes de vocês dormirem? Tem alguém aqui? Ah, vovó, então vou pegar uma cadeira para a senhora contar uma história. Isso. Aí ah, eu tenho um livro? Eu tenho um livro de história, porque. Ah, eu achei. Antes, antes, eu guardava na cabeça. É isso daqui? Isso! Ah, o ditinho trouxe. Eu trouxe. <risos> a senhora quer sentar? Eu trouxe porque a vovó ultimamente esquece tudo. Dá uma ajeitadinha? Ai. Isso. Meu Deus, mas Nossa tem muita avó. história aqui, hein? Ai, que tinha esse Ah, é, é um difícil. livro de história de Santos. É o meu preferido. Ah, a é. senhora bem, pode contar uma história então de São Benedito, não é? Que legal. Vou contar a história de São Benedito. Uma das, né? Procura na página aqui. Será que uma Letra. criança pode Letra. vir me ajudar aqui? Você vem me ajudar? Você vem. Você okay. pode. Okay. Pode, pode, então. Ajuda a vó a segurar o livro, que esse livro... Ai, isso. Tá... isso. Esse livro é pesado, hein? Ai, isso. Obrigada. Tá vendo quanta letrinha aqui? A vó tem que ler, porque... Ditinho! Você, Foi, você já sabe ler o seu nome? É É, tá aprendendo, né? Hum. Então, criançada, agora... E você também, viu, Ditinho? Tá. E você também, tá bom? Eu vou ficar Vamos trechinho. prestar atenção na história que a vovó vai contar para vocês. É uma história de São Benedito. E a história de São Benedito começa assim. Certa vez, o vice-rei da Sicília, Dom Marco Antônio Colona foi visitar o convento dos Frades, onde vivia São Benedito. Ele tinha ouvido falar de como Benedito era considerado santo e, por isso, desejava conhecê-lo pessoalmente. Ao passar perto da porta da cozinha, na qual São Benedito preparava a refeição para os frades, percebeu que o santo levava algo em seu avental. Então, ele ficou curioso e começou a observá-lo para saber o que estava acontecendo. Na verdade... Benedito estava levando os pães que era servido aos frades para dividir com os pobres famintos que estava à porta. O vice-rei então perguntou: "Frei Benedito, o que você está levando com tanto cuidado?" São Benedito, confiando em Deus, Humildemente, abriu o avental e os pães se transformaram em flores que caíram ao chão, espalhando o seu perfume pelo local. O vice-rei recolheu as flores que pareciam ter sido colhidas naquele momento, admirado. Ele disse a São Benedito. Benedito, vou levar essas flores para enfeitar o altar de Nossa Senhora, nossa querida mãe. Foi assim que Deus socorreu São Benedito no momento em que ele fazia caridade aos irmãos necessitados. Deus Nunca abandona aqueles que fazem o bem. Que história mais linda, não? Uma Muito. salva de palmas. Vovó. Eu visualizei tudo como se fosse naquele dia. Padre, que história mais bonita de São linda. Benedito. Mas ele tem muitas histórias. É que nessa semana uhum. nós celebramos a festa dele, pois né? É. Por isso. Aqui por na gente... nossa paróquia a gente celebra no dia 5 de maio, mas toda a igreja no Brasil celebra São Benedito também dia 5 de outubro. Aqui nós temos duas festas, é? Né? Em maio. Em outubro. Opa, Adriano. Oi. Vou contar um segredo da vovó pro senhor. Diga, ditinha. Ela coloca café pro São Benedito lá de casa. <risos> Por que, vovó? Ah, é para ele abençoar e ajudar e eu fazer a refeição porque ela não era muito boa de cozinhar não, sabe? Sério? Quando senhora casou. Mas aí isso fazia uma comida ruim que nem eu comia. Era até magrinha. Aí depois que eu aprendi a fazer comida boa... imagino só boa, Nossa Senhora! <risos> São Benedito é um santo cozinheiro, vocês sabiam, não é? Por isso que... Ele abençoa é, nossas cozinhas. Ele abençoa a comida, por isso que muitas pessoas têm imagem dele dentro da cozinha. Mas olha que coisa linda. São Benedito, ele não abandonou as pessoas mais pobres. Ele viu que tinha muita gente precisando, por isso que ele dividiu o que os frades tinham, não é? E quando a gente não abandona as pessoas que precisam, Deus também não nos abandona, né, vovó? Verdade. A senhora ter um monte de histórias na vida. Verdade. Não é que a providência de Deus agiu. Porque cada coisa boa, cada gesto bom que a gente faz, é como se a gente está oferecendo rosas a Deus. É como se a gente estivesse oferecendo flores a Deus. Cada boa ação é como a gente está oferecendo flores a Deus. É assim que acontece. Se eu fiz uma coisa boa, Deus recebe como flores. Como um presente, não é? Toda boa ação que a gente faz é um presente. É como uma rosa ou uma flor que a gente dá para Deus. Esta flor é o girassol, não é? Por que, que ela se chama assim, hein? Vamos perguntar para essa criançada. Por quê? Ela parece com o sol. O que mais? Ah, ela gira na direção do sol, não é? Oi? Ela aponta para o sol. O que mais? É cheio de sementes, não é? E a gente também tem que estar cheio de sementes do quê? De fé, do que mais? De amor, carinho, felicidade. Na verdade, todas essas sementes depois, olha, faz nascer uma flor de felicidade na nossa vida. que mais? Alegria, caridade. Quanta alegria. E na verdade, essa é uma flor pascal. Sabe por quê? Da mesma forma ditinho. A vovó sabe disso, né? Da mesma forma que todo girassol se volta sempre para o sol, todo cristão tem que se voltar sempre para quem mesmo? Para Jesus. Jesus que é o sol de justiça, o sol da vida, não é mesmo, vovó? Exatamente. Então quem que é o nosso sol maior? Jesus! Jesus. E Ele nos deu uma mãe muito amada, muito querida. Vocês viram que aqui tem uma capelinha de Nossa Senhora que e linda. nós queremos oferecer para ela também flores. Quais são as flores que a gente oferece? São as nossas orações, não é mesmo? É? Então nós vamos oferecer uma Ave Maria pela nossa mãe, como alguém que oferece agora uma flor para Nossa Senhora.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 Agora e na hora de nossa morte Amém E vocês, criançada Presta bastante atenção Nesta capelinha onde o padre está colocando as flores Que no final da missa Vai ter uma surpresa para nós, tá bom? Vocês gostam de surpresa? Eu também gosto de surpresa Eu também gosto <risos> Agora nós vamos dizer o quanto nós acreditamos em Deus que é pai Em Deus que é filho Não apenas filho de Deus pai, mas filho de Nossa Senhora Ele nasceu da Virgem Maria Foi o Espírito Santo que fez com que Jesus nascesse da barriga de uma mulher santa e Nós vamos voltar agora para o nosso banco, ainda em pé E nós vamos rezar juntos Creio em Deus pai, todo poderoso